Eu sou a Aline, sou psicóloga e moro em uma cidade do interior de São Paulo chamada Narandiba e atualmente trabalho aqui no município no Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês a respeito do trabalho que eu venho desenvolvendo a prestação de serviço de forma online com o Programa de Atendimento Integral à Família, que é o PAIF Estávamos trabalhando de forma presencial é, com algumas dificuldades de adesão de alguns integrantes, então a gente estava fazendo uma acolhida, uma visita, né, tentando é, sempre falar sobre a importância da participação delas no grupo, e com essa questão da pandemia, houve a reflexão sobre a importância de continuar desenvolvendo esse trabalho. É, a gente já tinha dois grupos no WhatsApp é, como forma de facilitar a nossa comunicação, como forma de lembrar o dia e o horário que aconteceria os nossos encontros. A gente pensou em retomar alguns temas que a gente já havia trabalhado como forma de reforçar aquele tema e também temas que a gente percebeu que seria importante é, trabalhar é devido à questão da pandemia, principalmente temas voltados para ansiedade, medo, o é, um enfrentamento, mas é, quando a gente começou a desenvolver é, o serviço de forma online, através de vídeos, áudios, imagens, é, nós começamos a perceber que houve uma dificuldade da participação delas. É, a gente teve alguns relatos de algumas pessoas é, sobre a dificuldade do acesso à internet, é, sobre problemas técnicos com o celular é, sobre a questão da correria que está sendo né? algumas pessoas elas têm crianças e as aulas elas vão acontecendo também de forma online então a escola tem mandado muitas atividades muitos exercícios e o celular acaba não comportando é tudo isso e em um dos grupos a gente teve o relato da questão da ruptura do sigilo então elas não queriam é, compartilhar no grupo é, as situações, as vivências delas, é por conta dessa questão do sigilo que foi rompido é, com esse grupo. A gente também teve é, relatos de pessoas falando que estava muito corrido, que elas tinham outras é, questões pessoais para resolver, que elas não estavam conseguindo parar um tempo, um dia e um orar, para visualizar os vídeos que a gente mandava, para ouvir ou para realizar a atividade proposta. Mesmo com a não adesão e com a não participação e a realização das atividades propostas, eu tenho continuado desenvolvendo esse trabalho, eu tenho compartilhado é, vídeos, imagens, áudios com elas. Tenho também feito alguma série de orientações a respeito do cuidado de ficar em casa. Essa foi a minha experiência sobre a prestação de serviço online é, por meio do WhatsApp, é, com o desenvolvimento do Programa de Atendimento Integral à Família,